Produzir conteúdo hoje em dia está se tornando uma tarefa complicada. Censura, copyright, corte de alcance e o temido cifrão amarelo são algumas das coisas que atrapalham a vida de muitos criadores de conteúdo. Parece existir somente uma plataforma para postar e divulgar o seu conteúdo. E os criadores de conteúdo, bem, acabam tendo que se adaptar aos padrões e regras, deixando de lado toda a essência e ideias para poder ganhar algum trocado pelo seu trabalho. Pensando nisso, criamos o Library, uma plataforma de conteúdo descentralizada, livre de censura, sem anúncios e controlada pelos próprios usuários. Usando a tecnologia blockchain, o Library possui um sistema de monetização único, onde os usuários podem realizar doações diretamente para os seus criadores de conteúdo favoritos. Assim, quem assiste e quem produz o conteúdo saem ganhando no YouTube e em outras plataformas os seus ganhos são cortados em até 40%, no Library todo o dinheiro ganho por você na plataforma é seu, e somente seu, completamente livre de taxas, simples assim. Acreditamos que a liberdade de expressão é um direito básico, e que criadores de conteúdo merecem receber bem pelo seu trabalho, e que você não é um produto para anunciantes. Bom, esse é o Library.